Na batida pode ir pra fraquital. Meu bicho passa o pau. Cê tá ligado? Pra que você... Só pra você ver que aqui é eu não tô de Miguel. Cê disse que eu não manjo de skate e nem fico em pé. Então, só pra mostrar que, mano, eu sou real. Eu ganho de você até tacando o Varial. Você vê que eu faço rimas para os ares? Cê é tão cabaço que eu consigo ganhar de você enquanto faço malabares. Mano, pra começar, você não tem ritmo não tem ritmo assim que você lançou seu primeiro rap, Deus se arrependeu de não ter feito você mudo. Ah! O que é do meu talento? Hoje você vai sentir um fim do inverno. Já que é fração, hoje você vai parar no quinto dos infernos. Você me mata, você não passa de um prego. De um quarto do meu talento com o triplo do meu ego. Ah! Com essas ideias tortas que mano, não vai constar Mano, se toca, são desce nada da hora Só se megó pipoca, sem panela não estoura Porque <fídeos> esse é o meu trabalho Já batei 3 MC, você vai ser o guarda Eu trouxe caixão pra caralho Eu não sou, cê tá apanhando meu cu Batei no seu melhor, mas tá gritando pra mim mano Eu não sei pra mudar, caixão pra caralho não grita Cê trouxe suas pastas pra ajudar. Eu trouxe o meu pai, cê trouxe a metade da sua família Por quê? Porque eu perco o Olha pra ganhar de mim, cê vai precisar do fato até do seu cachorro Cabe na igreja, cê não entende uma mulher que Isso aqui é a minha família, porque é minha família é o oh, resto oh, oh, oh, oh. Sem sentido, eles está aqui, com por um motivo Cê rima antes de eu nascer, o negócio é o seguinte, nós trinca O que eu faço com 16, cê não faz nem com 30 no peito, mano, eu não tô com o Miguel é? Eu já vi muito neguinho dizer o que esse moleque tá fazendo aqui Só pelo fato de eu parecer nerd não tem estereótipo de MC Quero que se foda, cara que se foda Resposta da eu tô fome